Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu quero passar para vocês a diferença da Fã 160 2023 e da Start 160 2023. Quero ajudar vocês aí a escolher, para quem quer comprar Start, para quem quer comprar Fã. Vou falar para vocês todas as diferenças das duas motos, tanto de preço quanto a mecânica e qualquer, o que, que muda de uma moto para outra, né? Porque uma moto, as duas são 160 cilindradas, mas tem diferença da Fan e para Start. Tem bastante diferença, beleza? Vou falar tudo no vídeo de hoje para vocês. Eu estou aqui na concessionária da Honda, aqui da minha cidade, beleza? Bom, então primeiramente, vou falar para vocês a diferença que vocês mais gostam, que é a questão de preço. E se tiver muito barulho aí na, no vídeo, me desculpa, porque aqui, ó... Estamos do lado da avenida, passa ônibus, passa moto barulhenta, passa tudo barulhento. Seguinte, a fã. Essa fã que vocês estão vendo aqui é a fã preta. Tem três cores para você escolher da fã, tá? E três cores para você escolher da Start 2023. O preço, que eu falei para vocês, já deixa o like para fortalecer que eu já vou logo falando o preço. A Start 160 2023, 0 km, aqui na minha cidade, tá custando. R$ reais na concessionária, tá? Comenta aí quanto está custando a fã na sua cidade. Tem lugar que está mais caro, tem lugar que está mais barato. Comenta aí para o pessoal saber na onde está mais barato ou mais caro, fechou? E a startinha, startinha top, nessa cor azul perolizado, muito bonita. Eu curti bastante a startinha. Na minha cidade aqui está custando R$ reais para você tirar a start 160, 0 km. E olha as duas motos, é bem bonita. A Start, você encontra em três cores. Azul, perolizado, vermelho e preto. Já a FAN 2023, também tem três cores. Você encontra na cor preto, prata, que é a cor nova da 2023 e a vermelho. Fala aí, qual você acha mais bonita? A FAN preta, vermelha ou prata? Deixa nos comentários. E a Start, qual cor vocês acham mais bonita? Eu acho que o pessoal vai falar que é azul A azul pra mim é a mais top Tem azul, preto e vermelho Comenta aí o que, que vocês acham E agora rapaziada, vamos aí pra parte estética O que, que muda de uma moto pra outra? Primeira coisa, você já pode ver Na roda Olha, a fã Tem roda de liga leve A Start tem roda Raiada, essa é a primeira diferença Das duas motos, tá? É uma diferença de preço aqui de mil. E 900 reais, como eu falei pra vocês Você paga 1.900 reais Mais barato na Start Mas a Fanta tem umas vantagens Aí você tem que pôr na balança qual moto Vale a pena, tá bom? É o seguinte, outra diferença Além das rodas Como você pode ver aqui, ó A FAN tem freio a disco na dianteira Na Start Já é freio a tambor Tanto na dianteira quanto na traseira, tá? A FAN, ela tem freio a disco Só na dianteira na traseira é lona, não tem freio de disco na traseira. Nem a Titan tem. Outra diferença, como você pode ver aqui, ó, tá vendo essa capinha do escapamento na fã Ela é mais bem acabada, tem esse acabamento de aço escovado, bem bonito. Aqui na Start ela já é mais simples. O acabamento é pintado em preto, tá? Era é todo preto. Essa é a outra diferença entre as duas motos. Uma diferença também bem simples de você ver É que na Fã Tem essa asinha Lateral que deixa a moto mais esportiva tá? Aqui na Start Já é o tanque pelado Somente um tanque, não tem nenhuma asinha Outra diferença É aqui nessa capinha lateral tá? Aparentemente é igual Mas a única diferença é que na Fã Tem essa capinha maior E na Start A capinha ela tem um design diferente Nessa parte aqui, ó, é menorzinho Beleza? O motor dela, das duas motos, é igual. Motor de 162,3 cilindradas, gerando 14,9 cavalos na gasolina, 15,1 no álcool. Porém, a única moto que é flex é a FAN. Já a Start, ela não tem o motor flex, é somente gasolina. Então... Se você colocar álcool na FAN, ela vai ficar um pouquinho mais forte do que a Start, tá? A Start estaria com 14.9 cavalos e a FAN 15.1 no álcool, beleza? Então essa diferença tem que colocar na balança também. A FAN é flex, a Start é somente gasolina, beleza? As duas motos tem freio CBS, Tá? Nas, nos dois modelos. Uma diferença que você pode ver aqui também é o, a questão do painel. O painel da Start está desligado aqui, mas a Start o painel dela não tem conta giro. Na Fan o painel dela é diferente, como você pode ver, ó. Olha o conta giro aqui, ó. É outra questão também para você levar em conta. As duas motos têm abertura do tanque esportiva, beleza. Nessa parte é igual. As duas motos. Aqui, a alça do garupa das duas motos também é igual, tá? É a mesma coisa das duas motos. Olha as duas motos de trás, rapaziada. Ela é praticamente a mesma coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tem diferença. O paralama dela das duas motos também é igual. Deixa eu ver se a lateral traseira é diferente. Não, rapaziada. Acho que é exatamente igual a traseira das duas motos, ó. Exatamente igual. Beleza. Basicamente são essas diferenças. É, as duas motos têm transmissão de cinco velocidades, tem cinco marchas, tá bom? As duas motos também têm partida elétrica, tanto a fã, a parte elétrica dela aqui, quanto na Start, que é o modelinho mais em conta. E é isso, rapaziada. Basicamente isso a diferença das duas motos. Se você sabe mais alguma diferença Das duas motos Deixa aqui nos comentários Que eu também quero saber, tá? Mas basicamente são essas as diferenças Por isso a diferença de preço Uma é mais cara que a outra E tá a diferença aí de preço de R$ 1.900 Beleza? Aí dá, dá de você escolher O que, que você acha melhor? Você acha melhor sair de Fã 160, 0km Da Honda Ou você acha melhor sair de Start? Fala aí as duas motos é top, hein? A questão da dianteira da moto também é exatamente igual, não vi nenhuma diferença na frente da moto. Beleza? As duas motos é top, rapaziada. Qualquer uma das motos que você escolher, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fechou? Se você quer que eu traga o um comparativo de mais alguma moto aqui no canal, deixa nos comentários aí. Que aí depois eu faço. Tem a Titan. Já lancei o comparativo da Titan com a FAN. Tem a XRE 190 ali, ó. XRE 190 aqui também. Aqui do meu lado tem a, a Twister 250. Semana que vem eu vou gravar com a Twister 300. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É marcha na 160.